Fala jogador como é que tá você meu querido olha só o que que aconteceu Horizon Forbidden West foi adiado lá para 2022 e os fãs estão daquele preço a gente vai conversar um pouco hoje sobre esse assunto e por que será que essa galera tá tão brava assim por causa disso beleza bom galera eu vi muita coisa Aí que o pessoal postou, que o pessoal tá falando, tem alguns vídeos ah, rodando no YouTube sobre esse assunto, alguns falando de maneira positiva sobre o assunto, outros falando de maneira negativa. Muitas pessoas estão bastante chateadas e alguns outros estão aí é, tentando colocar é, menos lenha na fogueira, né? Então muita gente tem falado que essa atitude dos fãs né, de ficar bravo por causa disso... Não é uma atitude muito sadia, porque é, a empresa pode levar o tempo que for para fazer o jogo desde que ele saia bom. Né? Isso é, eu acredito também, é uma base né, forte. Realmente a gente tem que ter um produto final entregue que seja excelente, não menos do que isso. Não aceite, viu? Não aceite um produto menos do que excelente, porque você paga lá o preço full, né? Ah, o, o jogo sai com um preço totalmente desbalanceado para os padrões de vida aqui do Brasil né 400 reais aí em um jogo então você deveria pelo menos exigir a excelência nisso aí e nada menos do que isso beleza eu vejo muita gente é, aplaudindo o jogo meia-boca e cara você tá pagando por um produto imagina que você vai lá na, na concessionária compra um carro e esse carro aí vem com uma roda é, desbalanceada Vem uma roda menor que as outras. O carro, apesar de estar funcionando, ele tá quebrado, ele tá cheatado, né? Então, você, como consumidor, não deveria aceitar isso, né? Dá pra gente aplicar em várias outras coisas. Mas o que acontece na indústria dos jogos hoje é que a galera aceita tranquilamente esse tipo de coisa, do qual ela não deveria aceitar de maneira alguma. Agora tem outro ponto também, que muita gente não falou, né? É, e que eu queria discutir aqui com vocês um pouco é os fãs em certa medida eles têm total razão cara você imagina que você tem lá o seu videogame seu console do PlayStation e vamos ser sincero aqui o único motivo os dois únicos motivos que existem para você ter um PlayStation hoje são os exclusivos ou você é um cara que gosta do Playstation. É basicamente isso. Não tem alguma coisa que diz assim. A é, mais do que isso que diz. Não, vale a pena comprar aqui o um Playstation. Não, é só isso. Ou é gosto pessoal. Ou são os exclusivos. Que é onde eu me encaixo. Eu gosto muito da Playstation. Acho que ela é a, a última dos moicanos aí. Junto com a Rockstar. Que está fazendo um jogo bom. né? Que realmente se preocupa em fazer um jogo bom. Agora, esses são os dois únicos motivos. Ou você gosta do, da, da empresa, do console, ou você gosta dos exclusivos. A Sony tem um péssimo serviço dentro do console dela. Para mim, se ela continuasse com essa política de lançar os jogos para o PC, seria muito melhor. Eu iria jogar todos os exclusivos no PC. Né? A Sony poderia se tornar uma desenvolvedora ah, logo e deixar de mão esse console, que só dá problema. Agora, o console da Sony é muito ruim. É, não tem nada, nenhum tipo de, de serviço ali que uh, chame a atenção do consumidor Então, você concorda ou não, o problema é seu, beleza? Mas hoje basicamente é isso Qualquer pessoa que você for conversar é uma pessoa que tenha cérebro, né? Qualquer pessoa que você for conversar aí é ela vai te dizer basicamente a mesma coisa, ou ela gosta do, da Sony, né, dos exclusivos ali, ou ela realmente gosta do Playstation, sempre teve Playstation, ela não quer migrar de plataforma. Nesse quesito de console, a, a divisão Xbox a, da Microsoft tem muito mais vantagens, né, apesar de não ter jogo bom. Então você tem lá um bocado de jogo, que é o AAA que sai aí, sai tanto para Playstation quanto para Xbox, né. Alguns jogos exclusivos da divisão Xbox, é... Vez por outra ali, eles uh, te, te assustam né? de qualidade ali, teve aquele Senua Sacrifice, Or in the Blood Forest, é, então tem alguns jogos assim que dão aquele susto, pô os caras fizeram um bom trabalho aqui, né? mas isso acontece bem esporadicamente e a gente não tem ali uh, jogos ao nível da Sony, pelo menos no meu ponto de vista a Sony ainda é, é reina nesse quesito de jogos exclusivos e os jogos exclusivos dela são muito bons. Então, o cara que tem lá o Playstation, ele não tem jogo para jogar. Porque ele não tem um serviço igual a, a da Xbox, da M-Pass, onde ele tem ali é, um milhão de jogos lá para jogar e tal. Então, o cara tá ali. Ele tem que decidir é, o que, que ele compra para ele poder jogar o máximo de tempo possível até que saia algo bom. né? Então, ele fica ali no fifinha dele. O cara fica ali jogando Fortnite, fica ali jogando aquele joguinho né? Ou free to play, ou ele compra um jogo e joga esse jogo a vida toda. O que não é legal, cara. Joguem em, jogue em jogos. Vai lá, procura um jogo interessante. É, bota no, no YouTube aí é, jogos interessantes, jogos fora da caixa, jogos que não são iguais. Jogue um jogo interessante, cara. Para de jogar esses jogos aí que só frita a sua cabeça. Então o cara está esperando há muito tempo por, por essa continuação do Horizon, porque é um jogo muito bom mesmo. Vou te falar, o Horizon é um jogo muito bom, mas não é o supra sumo da Sony, beleza? Então, o que, que eu acredito? Eu acredito que a Sony, ela viu lá que o Playstation 5 não deu aderência por causa da do que a gente está vivendo, né a Covid e tal. Então, o cara pensou bem, o cara pensa assim, Ó, oh, eu tenho aqui um emprego, tá beleza, vou ficar aqui, eu não vou comprar um console de nova geração ainda, vou continuar com o meu PS4, vou continuar com o meu PS4 Pro aqui, porque a maioria dos jogos que vai lançar e vai lançar pra cá também. E aí, no momento mais oportuno, eu compro o meu Playstation 5, né? Então, a fatia de, de pessoas que compraram aí o Playstation 5 foi muito pequena. O cara tem que ter um, um emprego muito sólido ou... Assim, tá sobrando dinheiro pra ele. Aí ele vai lá e compra o Playstation 5, né? Então vendo isso, a Sony teve que tomar a atitude de lançar também o Horizon para Playstation 4 também. Pra ver se ele vendia, né? Porque senão ele ia ficar aí só lá pro Playstation 5. E a Sony a gente sabe que ela traz aí uns números muito estranhos, né? Fala lá que vendeu 100 milhões de, de, de cópias lá, do 100 milhões de, de consoles, né? no Playstation 4 lá e você vai ver quantos quantos é, The Last of Us vendeu ah, vendeu um milhão e pouco, pô The Last of Us é, é o único jogo que compensa você jogar no console aí de 100 milhões só um milhão joga né, tem uns números estranhos tem, quantas pessoas comprou o Uncharted Não, um milhão e pouco pois é, né, é estranho então a Sony viu que ela tinha que ter mais essa base aí do Playstation 4 para Uh, poder vender o, o seu jogo que ela lançou Nesse quesito Eu acho que não tem problema também Porque o Horizon é um jogo Simples, apesar de ser bom É um jogo simples, então ele é um jogo É um Uncharted ali, é um Tomb Raider né? Aquele, aquela mesma Tipo de jogo, aquela mesma mecânica Totalmente diferente de um Ratchet and Clank lá, Que tinha uma mecânica Técnica diferente No qual O Playstation 4 não suportava Agora, o, o Horizon Forbidden West vai ser apenas um downgrade técnico. Então, é, é igual no computador, galera. No computador, quem tem uma plataforma high-end vai jogar o jogo em, em 4K. Quem tem uma, uma, uma plataforma mediana ele vai jogar em Full HD, ali, médio, alto. E quem tem o, o Shibokan lá do... Do PC da Xuxa, cara, vai jogar em 720p, tudo no baixo, vai usar mod para tirar grava, vai jogar igual como se fosse um PlayStation 1. É normal, mas o jogo é o mesmo, não muda. É o que vai acontecer com o Forbidden West. O jogo vai ser o mesmo, não vai mudar, mas em um, vai estar tá lá um gráfico legal, um gráfico melhorzinho, e no outro, um gráfico um pouco pior, mas também é bom, bonito. Os jogos para os consoles aí da, da Xbox, da do PlayStation 4, né, o Xbox One, o PlayStation 4, também são bonitos. Não é que vai ser a pior coisa do mundo. Então tá tudo ok. Mas as empresas estão com essa mania de ficar com esse adiamento, aí adia, aí não, acho que não vai dar certo, adia de novo. Cara, você imagina lá que você é um pintor, vai fazer é, uma uma exposição das suas peças, aí você marca a exposição, tá? coloca, já coloca em pré-venda, dá o hype na galera que gosta disso. Aí chega lá na, na época, lá não dia Cara, não é legal. As empresas deveriam ter um... Não falo um prejuízo, mas elas deveriam ter um dano toda vez que elas faz, fazem isso. Porque o mercado de games tá a Deus dará, cara. As empresas fazem o que elas querem. Tipo assim lança um teaser de um jogo que vai ser lançado daqui 10 anos, aí lança um jogo quebrado, aí adia, aí volta, aí fala, não, a gente lançou assim para depois melhorar. Então, assim, toda vez que esse tipo de coisa acontece, por mais que seja a Sony e eu confio no trabalho dela, é ruim, cara. Porque as empresas elas têm que ter um senso de responsabilidade muito grande. Então, se o jogo está marcado para sair o lançamento, vamos supor, ali em outubro de 2021, é para sair em outubro de 2021, cadê a responsabilidade, cadê o profissionalismo, então é isso que a gente não está vendo nas empresas do mercado, e toda vez que isso acontece, outras empresas se aproveitam para fazer a mesma coisa com o jogo porco, né, então a gente vê aí outras empresas fazendo a mesma coisa. Você vão lançar um jogo aqui, lança aquele teaser maravilhoso, aquele trailer maravilhoso, né? Tals. Não, vou adiar que é pro jogo ficar perfeito, vai ficar ótimo. Aí vai lançar um jogo todo quebrado, um jogo péssimo. Então é a Sony, a gente sabe que ela vai trazer um jogo bom, né? Não vai ser um qualquer coisa. A, o, a, a série Horizon é uma série boa, tem um protagonista interessante, que é a Eloy. Né? tem uma história interessante então pelo menos tá tudo bem mas nesse sentido eu pelo menos gostaria que a Sony é, fizesse aí o seu papel de empresa papel sólido de empresa uh, e entregasse o jogo do jeito que ela prometeu Ah, tá tendo a pandemia não interessa é um produto para um mercado então uma empresa, ela tem um senso de responsabilidade muito maior do que, vamos supor, uma pessoa, um CPF, né? Uma pessoa física. Ah, o cara ali decidiu fazer um jogo, tá fazendo um jogo sozinho, não tem CNPJ, não é empresa, não é nada. Ah, tá lutando ali, batalhando, fez um crowdfunding, tá naquele, tá só os apoiadores dele ali que ajudam o cara e tal. Aí o cara adia o jogo, tudo bem, cara. É um projetinho de uma pessoa, tá... Agora, quatro pessoas estão ali trabalhando para tal empresa e já não interessa se está sendo feito por quatro pessoas, por 10 pessoas, ah, teve aquele problema lá do, do Ascent lá, não sei se vocês viram o, o vídeo do Rodrigo Baltar, é, 12 pessoas, para mim não interessa, é a Microsoft que está fazendo, é o nome dela que está em jogo, não interessa quantas pessoas tem trabalhando. Entendeu? Então é a mesma coisa aqui, é, não interessa quantas pessoas têm trabalhando, é a Sony que está lançando, não é um, qualquer empresa, não é qualquer empresinha que está fazendo isso, então eu esperaria ah, o, é, o senso de responsabilidade muito maior vindo da Sony, certinho? Então esse é o meu pensamento, eu acho que apesar de confiar no trabalho da Sony, essa prática... É uma prática ruim, que atrapalha e pelo menos deveria ter algum tipo de dano para a Sony. Né? Ah, as empresas lá da, do, da, da Sony lá despencam porque um, um, um jogo foi adiado. Né? Tinha que começar a ter esse tipo de coisa. Né? Ah, a visibilidade da empresa diminui, algo, algo desse gênero. Não é certo as empresas de, de jogos.